Fala Player! Beleza? Tudo bem? Player, hoje eu trago um vídeo para mostrar como está o meu Playstation 5 depois de dois meses de uso intenso aí, jogando muito, trazendo muitos vídeos aqui para o canal. E eu queria mostrar para vocês como está o Playstation depois que a gente tirar as laterais dele, né? Porque as laterais todos sabem aí que são removíveis e a ideia é a gente mostrar como está de sujeira, de poeira, como está o nosso pequeno PlayStation 5, beleza? Então vamos abrir o PlayStation 5. Então, abrir de forma bem simples aqui. Deixa eu... Beleza. Ó, Player, aqui já dá pra ver que tem sujeira aqui. Ó, tá bem sujo já a tampa né vou colocar de lado aqui a gente tem espaço para trabalhar e aqui vocês conseguem ver ó a quantidade de sujeira que já acumulou aqui é bastante coisa né aqui tem na realidade tem alguns dispositivos para a gente retirar a poeira né que são esses aqui e depois esse e esse aqui né esses buracos aqui Deixa eu ver se... Dá para focar um pouco melhor. Mas é esse buraco aqui, que tá aqui dentro, e esse aqui. Tá? É, vamos tirar outra parte agora. E depois a gente dá uma limpada nele. Tá? Beleza. Ó. Bastante poeira aqui também. Vou colocar de lado. E aqui para vocês aqui, ó, mais sujeira, olha isso, então a Sony pensou bastante nessa questão, porque isso era um problema crônico do Playstation 4 e do Playstation 4 Pro, que cara, para limpar era uma loucura, né, para limpar era, uma, era um saco, e aqui eles têm já esses compartimentos aqui para a gente conseguir tirar os, o pó do aparelho, tá, então a gente vai pegar... Ou, uh, vou pegar um, um aspirador e a gente já vai fazer uma limpeza rápida aqui para tirar, deixar ele novo em folha de novo. Então, Player, vamos lá dar aquela bela limpada Vamos virar aqui, a gente já tirou bastante o pó. O grosso aqui praticamente já foi, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu já tirei bastante coisa aqui, só com aspirando, tá, e aqui agora, e daqui a pouco a gente vai fazer uma limpeza mais refinada, vamos dizer assim. É importante também, Player, limpar na parte traseira tá? do PS, que tá aqui, ó. então a gente vai dar uma limpada também. E aqui, Player, se você não quiser abrir e retirar o cooler, né, para fazer uma limpeza mais densa aí, eu recomendo que vocês utilizem um ar comprimido, né, em aerosol, ou né, uma outra forma de você jogar ar aqui dentro, para você ir descolando. Você está descolando bastante poeira. Que são aquelas poeiras que ficam coladas, né? Que, que ficam coladas aqui dentro do, da ventoinha, do cooler, como vocês acharem melhor chamar isso aqui. E daí, com ar comprimido, ele joga um jato de ar e vai liberando tudo. Ó, tá voando aqui. Um monte de poeira. E depois, e de novo, a gente passa mais uma vez aqui o aspirador de pó. E mais uma vez aqui também. E nos pontos aqui também, que acumula bastante pó e beleza. Por último, a gente vai passar um pano com álcool isopropílico só para tá, o álcool isopropílico então não tem problema pode ficar tranquilo que isso aqui não vai danificar nada que é próprio para esse tipo de manutenção para dar uma limpeza geral aqui e player beleza novo de novo só dar uma olhada aí para vocês compararem ó, a diferença do antes e depois aí de como estava a ventoinha e aí a gente tem uma limpeza aí top já e o PS5 pronto pronto para outra beleza mais uma vez player se você não por aqui não se esqueça de se inscrever no canal ative o Sininho é importantíssimo que você Compartilhe o vídeo, que você comente aí o que você achou e dê sugestões aí para o nosso próximo vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, fui!